Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí nesta oportunidade, hoje é a lição 9, o tesouro no céu, a candeia e a busca do reino. Aqui que eu vos falo o professor Ronald, sou professor de teologia, bacharel, é também curso médio, estou ministrando já há muito tempo, há mais de 19 anos, ministrando a palavra de Deus. E vamos aqui meditar rapidinho, né, nesse texto tão importante, né? É, Mateus 6:33, é o nosso texto áureo. Nos disse: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Mateus 6:33. Na verdade, aplicada diz disso, o cristão deve sempre propagar o reino de Deus e promover a justiça de Deus por intermédio da evangelização e do amor ao próximo. Então, nós temos uma missão, uma razão de existência como igreja, é propagar o reino de Deus. Nós temos três objetivos aqui na nossa lição, que é ensinar, que devemos ajuntar para a eternidade, Segundo, devemos discernir entre o que é eterno e passageiro. E terceiro, listar as necessidades do reino como prioridade. Tá? Esses são nossos objetivos nessa lição. Terceiro, este é Mateus 6, versículo 19 ao 23, por favor. Você lê aí, que eu já vou para a introdução, tá? Algo que você pode <risos> ler, né? É esse... E esse texto, Mateus 6, é fantástico, tá? Meu Deus, você merece três horas de estudo, né? Nosso tempo aqui é mais com a pré-aula, então vamos enfatizar o que é bem prioritário mesmo. Jesus nos alerta sobre o valor das coisas espirituais em comparação com as coisas materiais. Seu enfoque está na durabilidade, durabilidade e valor daquilo que estamos juntando em nossa vida. E quando eu fiquei é, pensando nisso, né, eu lembrei de uma poesia, eu acho muito interessante, tá? É, nessa poesia, é um, na verdade, é uma poesia chinesa, né? Lá da China, diz assim, né? Amo o que o dinheiro não compra. Olha só, o dinheiro pode Comprar uma casa, mas não um lar. Uma cama, mas não uma noite de sono tranquilo. Prazer, mas não felicidade. Diversão, mas não paz de espírito. O dinheiro pode comprar um companheiro, mas não um amigo. O dinheiro pode comprar um livro, mas não te dá a sabedoria. Constrói igrejas, mas não te dá o céu. O dinheiro compra o remédio, mas não te dá a saúde. Olha que coisa fantástica, né? Achei muito lindo essa poesia, porque nos faz compreender o quanto é mais valioso, quanto tem mais valor as coisas invisíveis do que as coisas visíveis ou concretas. O tesouro no céu. Vamos ver aqui três pontos. Evitar a supervalorizar aquilo que a traça pode destruir. Evitar supervalorizar aquilo que a ferrugem pode consumir. E evitar acumular onde os ladrões minas, minam é roubam. Essa passagem nos ensina a colocar nossa confiança em Deus e não nas coisas terrenas ou materiais. Como em todo sermão, o cerne da questão é o coração. Um coração puro buscará os tesouros celestiais. O texto é muito interessante, né? É porque quando Jesus nos disse né, para não ajuntar tesouros no céu, né, você vai ver primeiro nos versículos anteriores que disse assim: Onde estiver o vosso tesouro, aí está o coração. Tá? Então, o que, que é aqui? Ah, o que, que é um tesouro? É aquilo que você ama, aquilo que eu amo, tá? Isso se torna o meu tesouro. Vamos então aqui é, no 1.1, evitar supervalorizar aquilo que a traça pode destruir. Veja, o conteúdo das palavras de Jesus não visa atingir diretamente a pobreza ou a riqueza, não é esse o ponto, né? Jesus nos está dando um caminho, tá? Para o sucesso... E não é a questão ter ou não ter, mas antes ser, tá? isso é a essência. Sua instrução é para que não venhamos cometer o absurdo de dedicar uma vida inteira por algo que é perecido. Então, é, Jesus está dizendo, o que você valoriza? Às vezes a pessoa pode valorizar tanto a riqueza material que pode ser pobre, né? dentro de si, tá? Porque a, a riqueza, nos vão ver já, né? Ela perece. Tudo que é concreto, é, deixa eu explicar melhor, né? Veja, esse essa revista é muito boa, né? Mas uma hora vai acabar, tá? O tempo vai acabar, a traça rói, o tempo passa e acaba, tá? Então, o que Jesus está dizendo, tudo que é material, perece, como essa poesia que eu li, né? eu quero comprar o que o dinheiro não compra. né Eu quero possuir o que o dinheiro não compra. O dinheiro compra uma casa, mas não um lar. tá Porque lar é o invisível, é relacionamentos não é uma casa. Uma casa é o concreto. Tá? Então é muito bonito quando a gente começa a pensar o que, que de fato você valoriza, o que eu valorizo. É evitar supervalorizar aquilo que a ferrugem pode consumir. A palavra traduzida por ferrugem, ou mofo, significa literalmente o que come. Né? Berkeley acrescenta que no Oriente a riqueza de muitos homens consistia no grão de uma colheita abundante. Claro, né? como era uma sociedade mais agrícola... Tá? O que, que eles têm como tesouro para eles fisicamente são as colheitas. Só que, né? Se a colheita, né, ela, ela entra nessa, nessa colheita ou eles colheram e guarda onde estão guardando, entra o pulgão e come. Acabou. O né? todo fruto de um trabalho, né? Acaba em pouco tempo. Então Jesus nos convida a encontrar deleite naquilo que o tempo e sua capacidade de erosão são totalmente impotentes. Quando fala de leite, é o que eu disse o versículo anterior, tá? Onde está tá, o teu tesouro, aí está o teu coração. Coração, né? O que, que você valoriza? Onde está teu prazer? Tá? Presta atenção, né? O que, que te dá mais prazer, mais gozo? É isso que você valoriza. Tá? E é interessante, porque aquilo que nós amamos, aquilo que nos dá prazer, nós buscamos. Tá? Então, é, Jesus está dizendo, aprenda tá, a se deleitar com as coisas invisíveis, pois elas vão trazer para você assim as coisas visíveis. Tá? O autor bíblico diz que tudo que é visível veio à existência pelo invisível. Evitar acumular... Onde os ladrões minam, minam e roubam? Na Palestina a maioria das casas era feita de barro, tijolo cru e os ladrões podiam entrar fazendo um buraco na parede e entrar e, e ao entrar roubavam tudo que podiam carregar. Então Jesus de certa forma nos coloca de alguma maneira as riquezas acabam, tá? E o lugar, né? Jesus aponta um lugar seguro, onde devemos computar o saldo de nossas vidas futuras. Né? Isso é fantástico. Parabéns a você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo nesse momento esse estudo aqui, porque você está valorizando o conhecimento. O conhecimento é invisível. E ninguém pode roubar esse conhecimento que você obtém. Alguém pode até roubar minha, minha revista. Mas não pode roubar o que está aqui. tá? Então, tudo que é invisível, tá? realmente as pessoas não têm como roubar. A candeia dos olhos, o olho bom, o olho mau e os donos do coração. O discurso segue é, agora Jesus fala acerca da visão, da capacidade de discernir o que é de valor eterno do que não é, é, do que não tem valor e é temporal. A visão determina a direção e a qualidade de uma vida. Olha só, se os teus olhos forem bons, né, tudo será bom. Ah, é tão interessante isso porque eu vou falar aqui para você uma metáfora. né? Se você usar uma lente escura, um óculos escuro, não fica tudo escuro? Não é assim? Agora, se você usar um óculos claro, tudo fica claro. Então, a nossa visão tá, determina como interpretamos o que está aqui fora. O que o que nos é, influencia no fundo não é o que está aqui fora, mas o que como interpretamos. Tá? Então, essa visão que Jesus está falando, Jesus não estava falando a visão do globo ocular, mas sim do processo neural, do processo da tua mente. Aqui Jesus usa o olho em sentido metafórico, distinto, <risos> referindo-se a uma lâmpada que ilumina a vida interior de uma pessoa. Veja, se você olha de uma forma positiva alguém, essa pessoa é excelente, essa pessoa é boa. Mas se você olhar com preconceitos, com pontos negativos na tua cabeça, essa pessoa, essa pessoa não presta. Quando o olhar é simples e mira somente numa direção com clareza e atenção, então todo o corpo, tá? o corpo todo, também será dirigido de forma correta e segura por eles. Né? Então, como está o teu olhar? Tá? Em que direção você está olhando? Como está a luz interior em você? O olho, o olho mau. O mau olhar pode fazer com que as trevas predominem sobre nossas vidas. Jesus usa, usa a palavra mal, que é poneros, que significa má influência, destempero. Esse tipo de olho vê as coisas duplicadas, espiritualmente exerce má influência sobre o que possui e sobre as demais pessoas, que é claro. Veja. É como eu disse, se você usa uma lente escura, você está usando uma lente escura, mas você vê tudo escuro aqui fora. Tá? Se usa uma lente é, preta, né? escura mesmo, Então você vai pensar que uma pessoa que é branca né? é de cor negra. Você olha, muda tudo. Tá? Então, que é, lente você está usando para interpretar a vida? Essa lente é boa ou é má? Isso influencia você, mas também influencia os outros. Por que os outros? Porque você vai tratar os outros conforme a lente que você está usando. Os donos do coração. A tentação de adorar o Deus do materialismo era bem conhecida no judaísmo e Jesus foi direto com aqueles que desejavam segui-lo. Não há como servir a dois senhores. Jesus nos chama um compromisso incondicional. Veja, se você segue a sequência dos textos, né, é, diz assim, é, onde está o tesouro, aí é seu coração. Né? Onde está o teu coração, né? é, isso, onde está o teu tesouro, aí está teu coração, aquilo você ama. E aquilo que você ama influencia a tua forma de olhar. Logo, esse, isso que você ama, esse tesouro, se torna o senhor da tua vida. Você percebe isso? Tá? Então, Jesus está dizendo, não dá para amar a duas coisas. Não dá para priorizar duas coisas. Ou você ama a Deus tá? e logo porque você ama a Deus, Deus se torna o teu tesouro, as coisas invisíveis se tornam o teu tesouro, ou você ama as coisas físicas, terrenas, tá? e isso se torna o teu senhor. Olha, muito cuidado, tá? porque Jesus não está dizendo que ele não vai te dar as coisas terrenas, está dizendo o caminho mais seguro, para prosperidade, é você começar por aqui, pelo espiritual que vai gerar o material, ok? Então, a prioridade é aquela cristão, a justiça do reino e a recompensa da prioridade. É, a busca pelo reino de Deus e sua justiça. Por recomendação do próprio Senhor, o cristão deve ter anseio pelo reino de Deus e por sua justiça. Ao priorizarmos sua obra, ele promete recompensar a nossa fidelidade em servi-lo. Olha só, tá vendo o que eu disse? Tá, se você prioriza aqui, o invisível, tá? aqui você vai ter recompensa. Pode crer, tá? porque é o caminho... Né? Jesus está dizendo que quando muitas pessoas focam aqui no material, tá? eles estão indo no caminho inverso, estão nadando contra a maré. Talvez consiga alguma coisa, mas vai ser muito ó, no suor. Tá? Por quê? Porque estão nadando contra a maré. Agora, a forma é, busca primeiro, prioriza primeiro o reino, as demais coisas são acrescentados. É, buscar o reino de Deus deve ser prioridade de cada cristão. Jesus, quando fala de reino, se refere a um relacionamento. Buscar o reino, né, priorizar o invisível, não é como buscar o material, é como nós colocamos aqui, né, é o dinheiro pode comprar né, muita coisa tá é mais né o que nos dá de fato né é um valor tá é o invisível tá? o dinheiro pode comprar um livro mas não sabedoria você percebe isso então buscar o reino é esforçar-se para avançar na experiência e crescer em aperfeiçoamento tá? a sabedoria é algo que se experiencia não é algo, é uma informação. Tá? Informação, conhecimento, não é sabedoria. Conhecimento, A sabedoria é algo que você experiencia, é prático. Então, a prioridade de cada cristão deve ser um relacionamento prático com Cristo. A justiça do reino, quando se trata de Deus, a justiça é um dos atributos mais fundamentais de seu certo que garante que suas ações para com qualquer pessoa sejam de acordo com o que ela merece. No que diz respeito ao ser humano, é o valor moral que inclina as pessoas a agir e julgar, respeitando a verdade e dando a cada um o que é devido. Olha só, Deus é justo. Tá? Ele sempre, tá? Deus sempre vai nos analisar, né? Tudo que fazemos, e as intenções que temos ao fazer isso que fazemos. Tá? a palavra de Deus seus Hebreus diz que a, a palavra penetra até a divisão da alma do espírito, onde tem os propósitos e as intenções, tá vendo? Tá? Isso é importante porque a justiça de Deus não é algo uma visão assim simplesmente por cima, superficial, tá? E nós devemos aprender com nosso Pai também. Aprender a respeitar as pessoas, tá? aceitar elas, né? aceitar seu ponto de vista, não estou dizendo concordar com elas. Tá? E quando a gente faz, como disse aqui, algo justo, né, é dar a cada um o que é devido. Eu gosto de Stephen Covey, o autor, que ele disse, né, é o ganha-ganha. Não tenta ser um herói, querendo você abrir mão de algo, com prejuízo para você, tá? Porque essa outra parte, né, ela vai acabar sofrendo. Ah, não, mas eu estou dando, né? Mas está tendo um desequilíbrio. As pessoas às vezes pensam que dar aos outros coisas, né, vai fazer com que essas pessoas sejam boas e não é bem assim. Né? Então Jesus está dizendo assim. Ganha, ganha, tá? Você não vai tirar dessa pessoa o lucro, nem você vai dar a mais, mas ganha, ganha, porque a longo prazo isso gera um equilíbrio na vida. Amém? A recompensa da prioridade. Ao listar a prioridade do reino, Jesus faz uma importante declaração para aqueles que são seus discípulos. Ele disse que cuidaria de todas as nossas necessidades. Eu gosto disto. Tá? porque quebra muito paradigma, que muitas pessoas acham que é, ser pobre é uma virtude. Né? Muitas pessoas acham que ser pobre nos aproxima de Deus. Jesus não está dizendo isso. Veja que diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas. Você percebe isso? Todas essas coisas vão ser acrescentadas. Deus criou o céu e terra. Deus criou o ouro e a prata. Deus criou as riquezas deste mundo para seus filhos, para você que está aí me ouvindo, você que respira nesse momento, tá? Então, a prioridade é o caminho correto para você ter, para você ter acrescentado em tua vida tudo que Deus tem para você. Meus irmãos, Deus vos abençoe. Ensinamos que devemos ajuntar para a eternidade, devíamos discernir entre o que é o eterno e o passageiro, e listamos a necessidade do reino como prioridade. Amém? Deus te abençoe, eu desejo uma boa escola bíblica dominical para você. E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, dê seu like, seu joinha, né? e compartilha abençoando vidas. Deus te abençoe, a paz do Senhor.